É isso aí, agora tá, tá na, hora. na hora. Tá o na hora. O Lojas Mariano, a loja da sua família, a gente vai abrir o cofre agora. Que é o seguinte, são 320 reais que vão fazer diferença aí na sua vida, na sua família. Exatamente, e olha só, falando em Lojas Mariano, gente, é sempre bom lembrar vocês, olha, presta atenção. De segunda a quinta-feira, eu e Fernando Moraes estamos aqui fazendo o sorteio do cofre pelas nossas redes sociais e também pelo nosso WhatsApp, certo? Mas na sexta-feira... Na sexta-feira... O Luiz vem pra cá, ele vai pegar a urna que tá lá na Lojas Mariano, ele vai enfiar a mão na urna e ele vai é, é, sortear ali. Se você, de repente, é, você quer concorrer mesmo? Você quer ganhar mesmo? Você quer abrir mesmo esse cofre? Você tem certeza dessa senha? Então foi o seguinte, se cadastra pessoalmente lá na Lojas Mariano, participa pelo WhatsApp, participa pelo Facebook. Exatamente, olha aí, vários meios para você poder concorrer hoje, agora, agora, a 320 reais. Mas se a gente não abrir, amanhã até mais vindo, então, 340 reais, pois E é. a gente vai, vai acumulando aí. Se na sexta-feira, se até sexta-feira. A gente não abrir, a gente revela, a gente revela mais um dígito do cofre e vamos abrir esse cofre urgente. Exatamente, Passou olha, hora, falando em, em, em falar mais um dígito, né, hum. não esqueça, você que vai até as lojas Mariano já sabe que já, nós já temos o número 1, então lá na hora de preencher o cupomzinho, colocando seu nome, seu telefone e a senha, você já sabe que nós temos já o número 1, o primeiro dígito revelado. É isso aí. Produção, coloca na tela o Facebook para a gente sortear alguém Olha, é do Facebook JP agora. News. Do Facebook do JP News. Vamos fazer assim? Dois, é, duas pessoas do Cultura TVC, uma do JP News. A gente já começa agora pelo JP News. Então, atenção, vamos lá para esse número. Opa, esse aqui. José Carlos Alencar. É o que a gente fala, ó. 9797. José Carlos. Não dá, já, né? tem um. já tem o número 1. Já tem um. o número 1. Gente, avisa aí os seus amigos que estão participando, a sua família. Já temos o número 1 um, o primeiro dígito revelado. Vamos mas, mas, já que o José Carlos falou que é o 97, ah, 97. Mas a gente vai queimar a largada. Queimar largada não. É, é, vai queimar a chance. Fazer o quê? Vamos, né? então vamos, né? Olha que abre, né? Já pensou? É. Nove, sete, nove, sete e não é. Vamos oh, oh. Lembra do Galvão Bueno, sete a um? falou gol! <risos> E mais um gol, oh, uma animação, né? Eu tô assim também, vai lá, 97, Sabe 97. aquelas plaquinhas de, de luta que a pessoa passa Sim. assim, ó? A gente tem que fazer com o número 1, um, assim, <risos> já saiu o número 1, um, galera. Número 1 um já saiu. É... Ai, meu pai, vamos lá para mais um número do, do agora do Cultura TVC. Vamos lá, atenção. Raul Rosa Rosa. Olha aí o Raul também, ó. 2405. Aí Raul, primeiro dígito já é o número 1. Ai, um. não dá, Raul. <risos> Me ajuda a te ajudar não a ganhar não 320 não reais, não. homem. Cara, como de da tenda, Me ajuda aí, pô. <risos> pô. Meu amor de Deus, gente. Já Ai. temos o número 1. Um. 24,05. Ah, Fernando, não dá. Regra é regra. Ai, meu Deus do céu. Eu tô aqui doida pra abrir esse copo pra dar dinheiro pra vocês. 2405, ah, vamos 24, lá. 05. Eu, não, vamos eu lá. Não devia ter falado do Galvão Bueno. Vamos lá, vamos lá de novo, né? Vamos 24. Lá. Ah, tô tão animado. Zero ah, Vamos, vamos ver 24, se 05. vai abrir. Ah, vai, lá. Ah, Aí, ó. ó. não abriu. Pronto. Tá. <risos> vamos lá. Ai. Último número de hoje. De, deixa Desce... eu escolher. Vai, vai. Não, eu tô. Ó, eu ó, acho que sabe o que eu vou fazer? Eu. Vou deixar Esse meu dedo aqui. Vou deixar meu dedo aqui e a produção para. Vamos ver. Só quero ver. Raul Rosa, ó, de novo. Ele teve uma segunda chance. Olha. 14,05. Eita, Raul. Olha, Raul. 14,05. Mais Bom, uma chance. Se abrir com essa semi metade dessa grana tem que ser nossa, filho. Eu também acho. Segunda né? chance, né? É. Também acho. Tem que Vá. ser. Vamos lá? Vamos lá. 14,05. 14,05. Atenção! Será? Não, Raul! Não foi dessa não. vez. Mas, gente, prestem bem atenção. Amanhã ainda é quarta-feira. Dá tempo de vocês participarem. Dá tempo de participar por aqui, né? Também comprando nas lojas Mariano. Mas não esquece que nós já temos o número 1. Um, é o primeiro dígito, é o número 1. Um. Dos quatro, o primeiro já foi revelado. É só você completar, né? Já tem um. E na sequência, os outros números você completa. Aliás, vamos colocar nas redes sociais também. É. para ajudar a turma. Sabe aquele é. grupo do WhatsApp? Isso. Manda lá. Eu sei que você tem vários grupos, a gente. Grupo da firma. Grupo de da tudo. firma, da família, dos amigos, do futebol, da, do aí. pedal. É isso aí. Manda lá. Já temos o número um. É isso aí, minha cara, Mário. TVC agora de hoje. Já, por né? Aqui. Já deu. Acabou-se, acabou-se o que era doce? Tô passando muito rápido. É, o tempo voa, né? Faça muito rápido. Beijo no coração, até amanhã, a gente se fala. Tchau, tchau, gente, até amanhã.